Olá pessoal, meu nome é Igor e eu sou o dono desse, desse canal. Eu vou estar mostrando os 5 processadores custo-benefício de, de até R$650,00. Isso no período do ano que a gente está, que é em fevereiro de 2019. E todos os processadores dessa lista, eles foram fabricados entre 2017 e 2018. Então eles não são muito atuais, mas também não são antigos vai ter processador, tanto da AMD, quanto da Intel. O, todos os processadores que já vem com placa de vídeo integrada, exemplo, o Pentium e o Ryzen 3 2200G, todos eles precisam ter uma memória RAM dual-channel, ou seja, é tem os slots para memória RAM lá na placa-mãe Aí, em vez de você pôr só um slot, por exemplo, de 8GB Você põe 2 de 4GB Que aí ele vai ter dual channel E vai ter uma melhor performance nos jogos no jogo. Se pôr só um paint de memória RAM de 8GB A performance dele vai diminuir diminui eu, eu diria assim, um... 40, 50% é melhor colocar duas memórias de 4 GB, resultando em 8 GB. Caso, caso você queira 16 GB, é melhor por duas memórias RAM, dois de memória RAM de 8 GB, resultando em 16 GB e assim por diante. Então vamos começar. E em quinto lugar, de processadores custo-benefício, vai estar o Intel Pentium G. 5600, vou falar um pouco porque que ele tem um custo-benefício, é, conforme eu vou falando vocês conferem aí na tela a especificação dele. A memória cache dele é de 4 MB, tá até, mais ou menos, o socket dele é LGA1151, que é... Socket atual, né, dos processadores de 8 geração da Intel. A memória RAM dele é DDR4. Ele possui dois núcleos e emula ter mais dois núcleos. Então, Sim. ele fica assim com dois núcleos reais e dois núcleos emulados. O Pentium, eu diria que você pode pôr aí até mais um. menos uma GTX 1050. Caso você queira pôr uma placa de vídeo. Mais que isso, ele já começa a dar muito gargalo. Além disso, ele tem uma placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 630 Que não roda todo o jogo Mas assim, um GTA no mínimo até que vai A velocidade do processador é de 3.9 GHz O custo desse processador é de aproximadamente 500 reais Considerando que a gente está em fevereiro deste ano eu não sei como vai ser o preço daqui a alguns meses. Todos os processadores custo-benefício que eu vou falar aqui é do mês de fevereiro de 2019. Então, se você estiver vendo esse vídeo em 2020, por exemplo, às vezes os processadores não vão ter tanto custo-benefício. Em quarta posição da nossa lista está o Core 3-8100. É o Core 3 de oitava geração. Ele até que é um bom custo-benefício a, a placa do Core 38100 Quanto a do Pentium que eu a, havia falado é, Elas rodam os jogos mais ou menos até um GTA Acima disso elas não rodam Com o Core 38100 Eu também aconselho por mais ou menos aí No máximo uma GTX 1070 Porque acima disso já vai dar gargalo Uma 1070 já dá um pequeno gargalo é aconselho pôr até uma 1.070, caso você for pôr uma placa de vídeo. O socket dele, pra pôr na placa-mãe, é LGA1151. E a velocidade dele é de 3.6 GHz. Ele possui uma placa de vídeo igual a do Pentium, que é uma Intel HD Graphics 630. E esse processador, ele tem 4 núcleos e 0 Threads. Ou seja, ele, ele tem 4 núcleos e não emula ter mais 4, por exemplo. Ele só tem 4 núcleos, ele não emula ter nenhum núcleo. Em terceiro lugar da nossa lista vai ficar o Ryzen 3 2200G. Que inclusive esse é o processador que eu tenho. Aqui é a caixa dele, ó. Esse Ryzen 3, eu já tenho experiência com ele. Ele realmente é muito bom. E o Ryzen 3 2200G, ele possui uma memória cache de 6 megabytes. Além disso, uma coisa que ele tem de melhor é a placa de vídeo integrada nele, que é muito boa, se chama Vega 8. Ela roda praticamente todos os jogos de hoje em dia. Claro que praticamente a maioria acima de GTA, você vai ter que jogar com tudo no mínimo. E... Às vezes lança um jogo daqui um mês que ele não roda, porque ele não aguenta. Até agora ele roda todo o jogo. Em GTA V dá pra você pôr ele em Full HD, que ele roda em Full HD, Full HD e tudo no mínimo. Eu aconselho pôr ele até mais ou menos uma GTX 1060, porque uma, com uma 1060 ele já começa a dar um pequeno gargalo. Acima disso o gargalo vai aumentando. Então, se você tem, você está pensando em ter um Ryzen 2 200G, um upgrade futuro que talvez você possa fazer é uma GTX 1060. Acima disso, não é muito bom, porque ele já começa a dar muito gargalo. A frequência dele é de 3.5 GHz, dependendo da hora, ele pode usar até 3.7 GHz. Ele possui 4 núcleos, ele não emula ter nenhum núcleo, todos os núcleos dele são verdadeiros. Então ele possui 4 núcleos mesmo. E caso, você, e caso vocês queiram que eu fale mais sobre o Ryzen 3 2200G, que é o processador que eu tenho, eu já tenho muita experiência com ele, é, deixem aí nos comentários. Eu vou falar mais especificamente só sobre ele, caso vocês queiram. E em segundo lugar da nossa lista está o Atom 200GE. Ele está tendo um custo-benefício muito bom ultimamente, porque o preço dele está muito barato, está entre mais ou menos 270 reais e a configuração dele pelo preço é boa. Por isso que ele está em segundo lugar da nossa lista. O soquete dele é a M4, então se você comprar ele futuramente, dá para você pôr, por exemplo, um Ryzen 7, porque o soquete dele do Ryzen 7 e do Atom é o mesmo a, a memória RAM dele é a memória RAM DDR4 e a placa de vídeo integrada dele é a Vega 3 que é um, é um pouco melhor que a, que a placa integrada do Pentium que é o Intel HD Graphics 630 ganha por pouca coisa dá até para jogar um GTA V em HD mas jogo mais pesado que isso, não, não compensa muito. Eu diria que ele é mais ou menos igual ao nosso processador que ficou em quinto lugar da lista, que é o Pentium. Ele é mais ou menos igual e é mais barato, porque ele é 270 reais e o outro está beirando os 500 reais. Esse processador, assim como o Pentium, ele tem dois núcleos e a mula tem mais dois núcleos, resultando assim em quatro núcleos. Dois verdadeiros e dois emulados O Atom 200GE Infelizmente não é desbloqueado para overclock Mas o Ryzen 3 é, Dependendo da placa-mãe que você for Se ela tiver as especificações certas Você poderá fazer um overclock no Ryzen 3 2200G Mas no Atom Não dá para fazer overclock é, A velocidade dele é de 3.2 GHz e ele possui 4GB de memória cache Em primeiro lugar da nossa lista Ficou o Ryzen 5.600. Ele está custando aí 600 reais E ele possui 19 MB de memória cache A frequência dele é de 3.2 MHz E ele vai até 3.6 MHz Dependendo do seu uso A plataforma dele é o soquete dele também é AM4 igual o do, o do Atom 200GE e do Ryzen 2 200G então caso você compre um Atom 2 200G futuramente dá para você pôr um Ryzen 5 1600 e também dá para você pôr um Ryzen 7 então é, os processadores é, AMD Ryzen são bons por causa disso às vezes você põe um processador ruim agora e futuramente você põe um processador melhor. E esse processador tem 6 núcleos reais e 6 núcleos emulados, resultando assim em 12 núcleos. Bastante núcleos para um processador de 600 reais. A única coisa não muito boa desse processador é que ele não possui uma placa de vídeo integrada. Então caso você compre ele, você vai ter que pôr uma placa de vídeo separada, além dele. Então você tem que ter o gasto dele e o, o gasto de uma placa de vídeo. Mas em compensação disso, ele não dá gargalo com placas de vídeo assim, melhores. Ele aproveita muito o FPS que a placa de vídeo te entrega. E o TDP de todos os processadores que eu falei aqui, são é pelo menos abaixo de 70 watts. Por exemplo, o Atom 200 l consome 35 watts E o Ryzen 5 1600 consome 65 watts Eu não vou entrar em detalhes especificados é, sobre quantos watts ele consome, mas todos os processadores que eu falei aqui nessa lista, eles consomem abaixo de 70 watts, que não é tanta energia assim. Caso você interessou em algum desses processadores, é, veja os reviews mais completos, que aqui eu falei meio que os detalhes principais deles, futuramente e se vocês pedirem, eu posso estar fazendo review completo, mais completo pelo menos, de cada um desses processadores que eu falei aqui. Então se gostou do vídeo, dê o like, se inscreva e tchau!